Gente, tô aqui no quintal da minha casa e eu quero mostrar pra vocês os vasinhos de suculentas e cactos que eu montei. Esse vaso aqui eu ganhei da minha amiga Célia e as plantinhas, essas daqui, essas daqui, essas e algumas aqui, eu ganhei da minha amiga lá de Minas, a Degma então abração para célia viu célia abraço e beijo pra você abraço pra você degma e beijão também aí eu eu coloquei aqui na no substrato eu coloquei terra areia de construção e um pouco de, de folha pauzinho peneirado misturei tudo e fiz um substrato e plantei e coloquei as, as pedrinhas para enfeitar. Eu só lembro do nome desse, que é orelha de xireque. O restante eu não lembro, gente. Esse daqui, ó, esse vaso aqui, eu fiz de argamassa. Esse também, ó. Só que nesse eu fui feliz, ele ficou bem lisinho. Agora, esse daqui, eu não sei o que que houve, o que que eu errei, que ele deu umas rachadas, mas dá pra, pra consertar ele aqui por fora com a própria argamassa. E eu esqueci que esse cacto aqui, quem me deu não foi a Degma, foi o meu cunhado Luciano, lá de Tarabai. Abração, cunhado. Ó, ele me deu só essa partezinha de baixo, e, e a que tá lá embaixo, né? E agora já tá brotando aqui, ó, que gracinha. E essas daqui foram folhinhas que foram caindo, ó. Aqui e aqui eu, eu espetei aí e já tá brotando. Depois eu vou transplantar. Transplantar que fala ou replantar? Transplantar. Replantar quando você pega alguma coisa que está praticamente morta e replanta ela. Ou uma, uma alface pequenininha que você vai... Replantar no, Então no... é replantar. Que seja. Bom, então, vocês entenderam? Então é isso. Transplantar, replantar, deu pra entender. Essa, essa planta aqui. É, que é a mesma daquela lá, Cícero, ó. Que tá no suporte de macramê. Foi a dona Nelly que me deu. Ela me deu umas mudinhas bem. Bem pequenas. E eu já fiz aquele vaso. E. Agora eu fiz esse daqui, esse aqui eu quero dar de presente. Não sei pra quem ainda, que vai ser a, a premiada. A Degma me deu esse daqui também, essa suculenta aqui, ó. Deixa eu virar ela aqui. Me deu essa. Essa daqui é uma, uma orquídea de terra. Eu coloquei Orquídea a de, de chão que a gente fala. De, é, de plantar no chão. Eu coloquei aqui em cima, mas eu não molhei direito. Daí morreu lá em cima, mas embaixo já pegou. Esse daqui foi o meu irmão que me deu. Faz muitos anos, eu não sei como chama, gente. Quem souber, deixa aí nos comentários. Eu tenho mais dela ali no, no corredor, vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma flor de maio, foi a, a minha é, nora que me deu, a Priscila. E ela já produziu uma vez, ficou muito linda, não deu pra mostrar, mas quem sabe da outra vez dá pra mostrar, né? Essa também, quem me deu foi a Degma. Ela me presenteou com muitas mudinhas. Agora, essa aqui, ó, é, são mudinhas de aranto, que eu coloquei aqui, ó. O aranto cresce bem, mas como ele tá num vaso pequeno, então ele fica pequeno. Aqui a, a, a minha jiboia, que é a, a mãe daquela outra que eu mostrei. E esse daqui foi a Janaína que me deu. Eu plantei na casquinha do coco, um coquinho que eu achei. Tá pequenininha ainda, mas eu acredito que vai desenvolver mais. Essa suculenta aqui, quem me deu foi a Niceia. E eu mando um abração pra ela também. Abração e um beijo, Niceia. E essa outra também, Cícero. Essa outra suculenta também foi a Niceia quem me deu. Acho que dá pra ver. Essa daqui, pra quem não conhece, é a 11 horas. Só que ela tá sem florzinha agora. E quem me deu ela foi a dona a Dona Nelly também, tem umas, umas folhinhas secas que precisa tirar pra não comprometer ela, Agora essa, Cícero, é uma palmeira real que ele mesmo plantou, e aqui ó, vem surgindo uma araucária. É, daquela araucária é. que nós pegamos na estrada aquela vez. Aqui tem uma.. É, como que chama mesmo? Um pé de paineira. Ah, de paineira. Paineira. E paineira. Esse foi o Cícero quem trouxe. Aqui eu tenho uma mudinha de alecrim. Essa foi eu quem fiz. E essa daqui eu ganhei. De um senhor aqui perto que tem uma horta. Aí ele me deu também alguns galhos, e do galho eu fiz essa outra muda. Aí assim que chover eu vou passar ela no vaso maior. Aqui tem algumas coisas plantadas que deve ser palmeira, eu não lembro mais o que, que tem porque eu não marquei. Aqui tem palmeira, ó. tudo isso aqui é palmeira. Aqui tem outro pezinho de araucária. O tem. É porque o, o, ele tá molhado, só que o barro, é, ele, muito ele rápido, chupa né? muito a terra. Aqui a gente tem um pezinho de abacaxi ornamental. Eu já colhi abacaxi dele. E, e é Cic... comestível. E viu? o Cícero já comeu. E tem outra palmeira. Aqui tem uma essa plantinha aqui que é, deve ser da família do aranto. Eu imagino que seja, ó. Não é bem, tá secando esse aí. É. E essa daqui, ó, ela tá secando, mas... Eu acho que ela não vai morrer, não. Tá com um cara aqui, não. Porque tá hum. num lugar bem úmido. Essa daqui, ó, eu ganhei ela faz tempo, mas eu não lembro o nome. Ela dá umas florzinhas vermelhinhas, assim, meia laranja. É, tem uma lagartinha comendo aqui, ó. Fica esperta aí, ó. Ai, é verdade, Cícero. Pode olhar sim, que é que o... deve estar tá por aí. Esse aqui é um almeirão, almerão almeirão caipira que fala. Seu João, seu é. Sebastião que Quem nos deu. Quem me deu foi o seu Sebastião. Lá do bairro Tatu É, abração, seu Sebastião Ele me deu umas mudinhas e eu tinha plantado Noutra floreira E depois eu plantei aqui E já tá assim, ó E hoje, hoje eu vou colher Eu vou colher agora Porque tá na sombra, né? Eu vou colher agora Porque nós vamos comer isso aqui Mais tarde Eu colho assim, gente Pra Pro pezinho continuar dando Tem pouquinho, mas a gente complementa com outra coisa, com tomate, com cebola. De preferência a gente colher quando tá sombra ou de manhã ou à tarde. Que lagartinha não tá aí, velho. Eu não eu tô tenho, vendo tá se, aí. se tem lagartinha, tem, mas tem alguma coisa comendo tem, tá, aqui. É lagartinha. Ó. Pelo jeito que tá fazendo na folha e na formiga, não. Mas é, por que formiga pode, a gente não veio aqui? Pode ser a formiga, né? Mas formiga a formiga, não tem formiga aqui? trabalha à noite. Mas tudo bem, mas onde é que tá ou... o. tem nem como. Vou deixar aqui, ó. Daí ela, ela leva essa daí. Ó, esse daqui, o Cícero trouxe pra mim do serviço dele, uma mudinha de hortelã. E, e eu coloquei aqui, achei que nem ia pegar, mas pegou, Eu já até colhi, eu colhi duas vezes, já fiz chá. E aqui o poejo, ele também trouxe de lá, eu plantei aqui. E já colhi também. Isso daqui eu não sei o que é. Um matinho que nasceu é um matinho aqui. O matinho nasceu aí. Algum... Eu plantei umas cebolinhas aqui, ó. E até nasceu. Mas... Por aqui. Mas eu não sei se vai pra frente, porque eu coloquei o poejo aqui que eu não tinha lugar de pôr. E ficou essa... essa mistura aí. Talvez não vá pra frente. Mas eu vou deixar aí, eu não vou arrancar, não. Aqui tem bastante muda de aranto. Ó, isso aqui ele vai caindo e vai nascendo. E agora que ele vai desenvolver melhor, porque... Tem um cabelo aqui. Ele vai desenvolver melhor por conta que agora é a época da chuva. Na época do inverno ele dá uma, uma regredida. Ele fica como que em dormência. Vou arrancar isso aqui. Então agora ele vai desenvolver. Mas eu tenho que arrancar as mudinhas também, porque tá muito perto. Aqui pessoal, deixa eu por esse, essa coisa aqui, aqui nasceu essa essa árvore, sei lá assim, essa árvorezinha aqui ó, nasceu que, que essa e essa. E a, a gente é. não sabe o que, que é. Eu tinha plantado essa daqui que eu ganhei da minha sogra ó, que eu também não sei o nome. Pegou bem essa, né? Pegou e daí nasceu essa daqui ó, e nasceu essa Essa aqui ó, também. Acho que é a mesma, por mas eu não imagino que seja, deve ser uma árvore. E aqui a é, pitaia, né, eu ganhei do seu Sebastião, aí ela tem espinho. Olha, eu coloquei esse daqui, demorou pra brotar. É por conta do frio, bem, por é. isso. E, agora, e já tá... aí agora já tá brotando, tá soltando as raizinhas, porque ela tem umas garrinhas aqui, mas como é parede ela não tem onde grudar. certo é botar uma estaca. É. Vou levá-la para a roça, né? E aqui, meu pé de hibisco... Esse bi... pé de hibisco, nós estávamos vindo de viagem de São Paulo, quando nós compramos um, um carro que nós vendemos esse tempo atrás. Paramos para beber água num posto de combustível, aí eu corri lá, tinha uns pés lá eu tirei um, um, um, galinho. Galinho, um galinho de nada e já deu várias é. flores já. Já colhi as flores, já fiz chá várias vezes com a, com a florzinha. Aí tem uma tem tá até aqui, cena, ó está nascendo aqui, ó. Tem outra lá no canto. Aí ela murcha, a Madalena vai, tira e faz chá. A outra lá no canto. Ah, é, tem mais uma que vai abrir aqui também. E aqui? É uma orquídea que eu, ela tava na no pau, na, no chaxim. Daí eu ganhei esses, esse tronco aqui apodrecido, daí eu... Coloquei ela aqui nesse vasinho. Pegou, né? Eu espero que ela vá Pegou. pra frente. Tira Foi esse calinho seco aí, Ben. você não conseguir tirar na mão, você corta. Depois. Deu um galho ali já, tá vendo? É, acho que aqui Olha ela vai... Não, já, já vai dar. Ó. Ela vai dar a florzinha Vai dar aqui, a flor ó. daqui os dias. Essa folha também eu tenho que tirar. O certo é tirar com a tesoura, né? Porque depois você é corta. duro. Depois você corta. Aí aqui tem outras orquídeas, ó. Esses, essas tem... orquídeas trouxemos de Minas. Essas orquídeas nós ganhamos e plantamos é. aqui e ela pegou. Tem essa daqui, ó. Pegou também, que belezinha, ó. Essa daqui do cantinho, eu acho que é, é, essa daqui e aquelas são iguais. E tem outra do outro lado, aqui, ali do tronco. Tem, interessante é. que na época do frio, as pessoas impressão que elas morrem, mas elas é. não morrem coisa nenhuma, que Parece que fica numa dormência, né? Não é que parece bem, ela fica na dormência, né? É. E esse pé de abacate. Digo, de mamão que nasceu aqui, ó. Ah, eu, tô, é. eu tô com uma dor de arrancar ele? eu Tá aqui só pra Mas pintada, tô com dó né? de ganhar. E essa planta aqui, ela veio para casa de uma forma interessante. Aqui, ó. Ela veio. Não sei como que nós trouxemos lá para cá. Eu acho que. Foi você quem com... trouxe para mim. Então, a misturada. Ah, agora. Você trouxe que eu trouxe, se eu não me engano, de São Paulo. Foi, agora que eu lembrei. Madalena falou, eu lembrei. Eu tava em São Paulo trabalhando e passando numa avenida lá. Eu vi esse. esse oh. Mostra isso aqui pra mim. Esse aqui, ó. Oh, eu vi aqui. isso aqui, ó. Oh. Aí eu peguei lá, trouxe ó, a belezinha aqui, ó. A Aí se semente. ficou Já deu guardado semente. por muito tempo numa caixinha de fósforo. Mai, mais de meses ficou guardado. Anos. É, né? Ficou anos guardado. Né? É, eu lembro quando eu... Agora que você estourou essa cápsula que eu lembrei. Estava então, lá perto eu... da Brigadeiro Luiz Antônio em São Paulo a serviço de um vereador quando eu encontrei essas... Cápsula seca, peguei. Olha o resultado, ó. Se a Madalena mais, não fala agora, eu não lembraria, não. Dá essas florzinhas lindas aqui, Eu Não sei como chama. Quem souber deixa aí nos comentários. Eu vou, eu vou recolher essas daqui também e vou guardar. Eu já tenho umas guardadas e eu quero fazer novas mudas. Tem mais uma cápsula de barra da folha aqui, você não viu? Ah, tem duas. Dá para levar para dona Nelly também, Sebastião, para replantar lá. É verdade. E esse aqui que a gente, aqui, está com a gente há tantos anos, eu não sei o que, que é. Esse daqui eu não sei, eu ganhei do meu irmão, do Dadinho. É Cláudio o nome dele, mas foi, o apelido dele, dele é Dadinho. esse aqui não foi do Renato, quando o Renato mudou para Campinas, que eu fui lá buscar? Foi esse aqui sim, gente, mas confundiu. O Renato que mudou lá para Campinas, que ajudava, que, que, que, que é o fólogo ele que deu para mim. Ah, foi ele? Foi, foi ele eu que deu para mim. foi o Dadinho. Não, o esse Dadinho não. O Dadinho deu outro. Deu outro. Esse daqui, ó, Posso... eu ganhei da Tânia. E era a minha patroa na escola, né? Quando eu trabalhava na escola, ela era a diretora, ela era a diretora e ela me deu uma mudinha, pequenininha, no Dia das Mães. E Você daí eu Deus. coloquei nesse vaso, como é que tá lindo? Aqui mais aranto. O aranto é interessante, gente. Depois eu vou mostrar para vocês. Acho que não tem ali ele grande, mas ele dá um, um, as, as mudinhas aqui na folhinha, ó, um monte de mudinha. Aí vai caindo, o vento vai levando e onde ele cai vai brotando. E a Madalena fez para mim com guaranto um já maduro, já adulto. Ela fez quatro folhas, bem. Então um copo de água, uma folha não, grande. Não é só uma folha, sim. Uma folha sim, grande. É muito forte. Uma folha grande, então. É uma folha bem grande. Ah, não, você usava quatro folhas de boldo, de boldo, tá certo. E ela fez e eu tomei umas duas vezes pro meu estômago foi excelente. Aqui é babosa. Não, não vou colocar quatro folhas de aranto, não, gente. É quatro folhas que eu usava de, de bolo do chile, que era feliz uma vez que estava com problema de estômago e curou. Essa é a babosa. É a babosa. Está conosco é. há quantos anos já essa babosa? Ah, faz tempo que eu tenho ela em é muitos não, anos. Já, se, já foram vários filhotinhos que nem esse aqui, ó. Não. Esse daqui não é outra qualidade. Ah, não, qualidade. É outra qualidade que eu ganhei e eu plantei aqui, eu até levei para plantar em outro lugar. Esse já, já tem vários filhotinhos Agora, por aí. Agora esse daqui é. Já dei esse um aqui muda. é outro tipo de boldo que nós trouxemos também. Eu não sei se é esse que é o boldo do Chile. Não, não ou... o boldo do Chile. Bom, ou o é boldo o... do Chile que eu aprendi, é, nós não temos ele aqui mais. É daquele folha larga grande que dá por ah, estaquia. Sei, que e que tá... esse boldozinho então, também aqui é muito bom, muito Ele estava nesse vaso, ó. Daí morreu Foi. O, o meu outro boldo normal. E aqui e a... tem uma coisa boa. É, tem dois tipos de... De coisa aqui tem esse, esse pezinho de capim santo, capim santo que eu capim colhi. É, eu colhi quatro folhinhas hoje aqui, ó. Duas, quatro. E fichar hoje de manhã já tomei. E aqui, ó, tá o Carlinhos, meu querido de São Bartolomeu de Minas, meu amado irmão. Esse aqui é um dos pés que você nos deu de hora pro nobis. Ó, Nós colocamos dois, ela aqui, ó. Ó, já tá subindo. E já estou no aperto, Carlinho, porque ela está indo maravilhosamente bem. E já, nós já estamos comendo dessas folhas. E olha só que beleza. Tem dois pezinhos aí. Eu ele preciso... me deu, acho que três estacas. Ah, é. E eu plantei... Não, quatro estacas ele nos deu. Quatro? Das quatro, duas morreram e duas pegaram. Então, ó, olha que maravilha que tá gente. Olha, gente, num simples... É... É. Não é nem vaso. É, eu de... me... é um mop eu, é, eu ganhei e eu... coloquei dentro e ele está indo para frente. Imagina se lá no nosso terreno, que beleza! Agora esse pezinho de café tem uma história bonita. Eu ganhei ele lá em Minas. Era é, refugo. Era um pezinho refugo que o, o homem o, o proprietário. O Caféicultor lá... não quis plantar. Tava ele... feinho, feinho. Para pro... ser refugo tinha que estar tá feio, né? Ele falou a Madalena assim: "Ah, Madalena, isso aí é refugo. Não pega não, porque não presta. Isso aí não não serve para nada. Vou te dar um bom. A Madalena falou: "Não, eu vou pegar esse aqui. É. Brincadeira, gente. Ele subiu." Olha que belezinha, cresceu, já deu já os produziu. grãos, já produziu, madeira já colheu e já torrou. O que era refugo, hoje não é refugo mais. E aqui tem algumas orquídeas, olha que talo grande que está aqui. você vai ter que cortar também, já, já deu da outra vez, duas vezes. É. Aqui também, ó. Tá vendo? Vai ter que cortar. Quando é assim, a gente tem aqui. Você pegou aquele é. um que estava aqui, bem? Tinha um Ah, isso aqui, ó. Vou tentar mostrar para vocês, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver como é que eu faço pra achar. Esse aqui tá meu dedo aqui, ó. ó. Esse aqui tava jogado, aí um amigo meu me deu não coloquei e ele pegou. E é um, uma orquídea muito bonita, só não sei a qualidade porque eu não sou orquidófilo, mas eu tô começando a pegar carinho por esse tipo de, de planta. Aqui foi um, um, um tronco que eu ganhei da Janaína, tem até uma... Vamos ver uma, se ela se adapta aqui, né? uma samambaia aqui. Acho que é um tipo de samambaia. aí eu, eu ganhei esse talinho aqui também da minha vizinha. Enfiei aqui. E o restante está ali no outro vaso. Aqui tem a, a flor. Outra flor de maio. Eu ganhei do meu vizinho. Ai, bem, tá morrendo. Do outro lado tá seco já. Não, pra. Olha lá, é. que jubiação, Eu acho que isso aqui foi excesso de água, Cícera. Será? É. Eu Esse me lembro, eu me lembro... Olha aqui, ó. É. Não, eu tô achando que é alguma coisa. Será que é o excesso de água? Ai, não, não sei, viu? Eu não pessoal, tinha visto isso Eu que não, que não vou parar a gravação, não, que eu quero que vocês nos ajudem. Se for excesso de água, vocês falem. Eu, é... Ou falta de alguma vitamina, né? Porque ela tava tão bonita e eu... Eu descuidei um pouco aqui, porque eu não tinha depois você corta visto. Com a tesoura? É, depois eu corto. Quero cortar tudo com a mão. Essa samambaia aqui foi aquela que você achou... É, muitos anos atrás tava jogada, né, que é. você me deu, eu coloquei aqui, Uma ó, pessoa jogou tô... ela fora num vaso, no terreno baldio, eu passei, vi, peguei a carriola, fui buscar. Ó, ela tá até no, no resto de chaxim. Ah, deve ter uns 10 anos com a gente já. Tá. Ah, tava feinha, bem pequenininha, eu coloquei aqui, ó, ela se adaptou tanto que agora não dá pra tirar mais. Não. Tem vários brotos aqui. Aqui também, outra samambaia tava jogada também. É, tava jogada, ó. Pegou, fazendo o que a gente Olha tem. Olha aqui, ó. Agora nós estamos precisando tirar daqui para passar em outro lugar. Esse daqui eu acho que é um tipo de lírio, não tenho certeza. Mas ele dá umas, umas flores brancas, parecendo um copo de leite. Mas não sei também se é o copo de leite. Aqui é a orquídea de terra que eu já mostrei lá atrás. Isso aqui é uma folhagem? É uma folhagem. Tipo Você deve da outra... família do Comigo, Comigo Ninguém, Ninguém Pode? Comigo Ninguém ou... Pode. Alguma coisa assim. E essa aqui é outra que está com a gente há anos também, muitos é... anos. Eu já tirei, acho que, umas três mudas aí pra. Porque aí já tá bem. Tá ficando bem envelhecida as espécie. Aí vem começar assim. a tirar as mudinhas delas. Aí eu tô tirando pra. para não morrer a espécie. Essa samambaia aqui, eu ganhei da minha filha Débora. E eu falei pra ela que num no... dia das mães, acho que há uns. Deixa eu ver, há uns oito, nove anos atrás. Eu falei que eu queria ganhar uma orquídea de metro. Samambaia. É, uma, uma samambaia de metro. Tô pensando na orquídea, gente. Uma samambaia de metro. E daí ela conseguiu com uma colega dela essa, essa samambaia que me deu. Ela não é aquela, realmente aquela de metro, né? Porque eu acho que a de metro cresce mais ainda. Ou talvez seja e esteja faltando alguma... Alguma vitamina para ela crescer, como cresce aquela de metro, mesmo assim eu gostei. Essa daqui, gente, eu ganhei da Dona Carmen. Eu não lembro o nome dela. A dona Carmen é lá de Pirapozinho. Abração para a senhora Dona Carmen. Ó, ela tem essa folha aqui. O brotinho já tá vindo ali já. Ela tava no outro vaso de barro, só que o vasinho quebrou. Aí eu coloquei ela nesse vaso e ela já tá brotando. Olha. Não faz muito, muitos dias que eu plantei aqui, não. Acho que nem esse daqui não morreu, ó. Nem eu vou esperar ela brotar agora. Essa aqui é da mesma? Ó. Da mesma, mesma lá. Da mesma dali. É, não, não aquela ali. Aquela que eu já mostrei lá atrás. Eu coloquei aqui pra não perder. E essa também eu tenho há muitos anos. Eu não sei como chama. Quem souber, deixa aí nos comentários. Eu plantei aqui pra, também para não perder a espécie, porque ela tá aqui, ó. Ela tá aqui misturada com a orquídea. E tá muito tumultuado aqui. Então eu plantei lá para conservar. Aqui também, ó. Ganhei da Janaína. Olha aí, Janaína, o arranjo bonito que eu fiz. Isso aí foi daquela viagem que nós fizemos lá. E eu, ela, te, ela eu... se presenteou com essa... E eu tinha essa orquídea pequenininha, eu coloquei aqui, ó. Agora aqui, assim, não sei se você mostrou aquela hora, foi do vizinho, ó. É aquela mesmo que você colocou lá, né? Aham. Uhum. Eu tô meio sem vaso, então eu vou, eu vou colocando junto, assim. Essa aqui também eu tem há muito tempo, eu não sei como chama. Aí aqui junto tem a... Comigo ninguém pode. E essa espada de São Jorge. O pessoal gosta muito de, de plantar junto aqui. Dizem que é pra espantar mal olhado, mas a minha não, não é com essa intenção, não. Eu acho que eu até ganhei esse vaso assim, então não, não tenho com essa intenção. Que outra qualidade é, também, de espada de São Jorge, né? É, muito bonita. É boa em jardim, né? Essas coisas também todas são boas pra jardim. E aqui está o aranto já adulto, não tem mudinha agora, mas daqui a uns dias vai aparecer mudinhas. Esse aqui que a Madalena falou, que tirou uma folha dessa aqui, gente, para fazer suco para mim, tá bom? Então esse aqui, pessoal, é o, é o aranto adulto, ele é usado para fazer remédio, mas é, tem que pesquisar aí como é feito e como é tomado, porque ele em demasia pode fazer mal. Então, eu até marquei aqui, ó, escrevi aqui na parede. Porque sempre que eu vim aqui, eu esqueci o nome dele, aí eu marquei na parede pra mim não esquecer. Aqui nós temos mais algumas mudinhas de araucária, que eu fiz há algum tempo atrás, nesses saquinhos, e aqui eu já coloquei no vasinho. Esse aqui é outro pezinho de planta que parece igual aquele que eu mostrei lá atrás que nasceu também nós não sabemos o que eu, que se eu não trata. sei o que, que é porque o cícero traz tanta é, semente eu vou plantando e aqui tem nesses saquinhos tem mais araucária, só que algumas não pegaram a maioria pegou gente felizmente é. a maioria pegou ah Madalena esse aqui tá bem grande vi ali agora que morreu mais um uma Puxa vida, gente... Ai, morreu aqui a... Palmeira imperial. A palmeira. Tá seco. Aí eu molhei hoje cedo. Ó. Morreu mais um aí também. Ó. Bom, é assim mesmo, gente. Ó. Eu fico chateado quando morre, mas o que eu posso fazer? A Gente, de cada 100 sementes que eu trago, umas 10 nascem e às vezes 5 só que vinga. Aqui no meio desse mato tem outra é. araucária. Aqui, esse, isso aqui, ó, se eu não me engano é caruru. Isso aqui é comestido. Não, esse é caruru mesmo. Então eu tô deixando aqui para mim comer, aqui A gente. aqui tem outra outra cara que, Madalena, é, deixa aqui junto com o caruru. Ó, Aí, aqui tá tem uma aqui, ó, que tá pegando. Aí, tem tem que tá pegando aqui tem outra aqui, ó. tá, Lá, tá vindo um brotinho. isso aqui, o que é? Esse é horas. Ah, é um Esse aqui é moranguinho pezinho de morango. Pé de morango, Pé de morango. isso aqui é umas, umas 11 horas, né? ela caiu da, daquela, eu enfiei aqui, ó. Pegou. Daí pegou. É fácil ó. de pegar, né? Gente, isso aqui é a minha mini horta. É, eu quero mostrar para vocês que é possível ter uma hortinha em casa. Aqui é o coentro que eu semeei aqui, ó. Até veio os pezinhos de mato que a gente tem que arrancar. E aqui os pés de é. cebola, nós já comemos várias vezes. Esse, é, esse daqui aqui. é os maiores, que eu já ganhei ele grande, plantei aqui. E esses daqui eu semeei faz pouco tempo. E essa orquídea tem uma história interessante, o pessoal estava limpando a beira de um de uma, de uma cerca e eu de longe eu vi, bem pequenininho, eu corri lá, peguei, achei até que não fosse vingar, ela deu várias flores e aqui está agora já bem velhinha, deve estar com uns 4 anos que eu tenho ela. E é isso, Nossa, nossas flores, nossas, nossa pequena hortinha nós acabamos de mostrar pra vocês agora imagina quando a gente for então pra roça o ano que vem como é que nós vamos fazer olha, eu isso tem é a casca de ovo que eu... ah, que a gente separa, oh. todo dia a gente come ovos e a gente separa pra fazer adubo eu vou quebrando, eu deixo secar depois eu peneiro, misturo na terra pra adubar a terra tá bom então pessoal tudo de bom pra vocês, um abraço